Olá, hoje vou falar um pouco sobre o gimbo que veio dentro desta caixa, que é o que está ali no fantoche. Falar um pouco sobre as características dele e já sabem, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Mais uma caixinha. Vou fazer de contas, vou abri-la que ah, eu já tive que abrir para ver se estava tudo ok Ora, gostei disto de ser muito compacto e devia ser bem protegido Ora, aqui temos o nosso gimbo, onde traz dois cabos de servo não é nada mal, dá para fazer a nossa ligação à nossa controladora onde também traz para segurar a câmera em preto não tem mais nada onde isto vem assim nesta caixinha plástico e onde está aqui o nosso gimbo eu escolhi esta cor prateada que é para pôr no fantoche como veem isto tem um bom acabamento, tem bom aspecto, é um gimbo de dois eixos onde tem dois motores pequenos, foi por isso que o comprei, eu presumo que seja mais leve do que o que tenho, até vou deixar aqui em cima o card a falar sobre o gimbo que eu tenho. Ele é todo em alumínio maquinado, traz dois motores de 2208, de 80KV, é o suficiente. Ele vem configurado como se fosse para a GoPro, por isso todas as câmeras tenham o mesmo aspecto que a GoPro, vai funcionar bem, já vem configurado para isso. Se for para câmeras mais pesadas, ou com outro formato, já tem que ser configurada, por isso é que tem ali aquela entrada, ali. não traz manual de instrução, mas também não é preciso, no próprio site onde se costuma comprar, está sempre lá o manual de instruções destes equipamentos Ora, isto é alimentado de 12V, quer dizer que é uma bateria 3S podemos ligar diretamente a uma bateria 3S que não há problema nenhum o software vem com o BGUIA-C 2.2 para configurarmos depois no computador precisamos de ter isso em conta irei fazer uns testes depois com ele e fazer umas comparações com o que eu aqui tenho Pontos negativos que encontrei neste Kimbo, é um pouco rijo. aqui as borragens são um pouco rígidas. O que eu aconselho é chegarem aqui com exato um x 4 furos assim, por exemplo. Um assim, outro assim, outro assim, deixar aqui assim um bocado intacto, que eles automaticamente vão ficar mais moles. E depois com a vibração são sempre melhores ficando isto mais mole. Porque estas aqui parecem iguais às minhas e as minhas são bastante rígidas outro ponto negativo está aqui a bater em cima como vem aqui assim aqui o conector fica a bater na parte de cima que faz com que passe vibração para a parte de baixo e por tipo sua vez para a câmera o que eu aconselho fazerem aqui é chegar aqui a esta peça estas quatro anilhas ou quatro porcas e tirar dois milímetros ou cortar 2 milímetros e depois voltar a encaixar este no sítio isto já desce e já fica cinco estrelas Ora, agora vamos ver isto ligado antes de ligar vou colocar a minha Xiaomi vai ser a minha câmera que vai andar aqui depois montada no, no fantoche Ora, depois de ajustarmos a câmera antes de ligarmos temos que verificar se tirarmos a mão da câmera ela fica na posição normal, assim virada para a frente porque se vai ficar a tombar para um lado ou para o outro, depois, quando ligarmos o gimbo, isso vai interferir. Para fazer a ligação do gimbo, tenho aqui mais os utensílios: tenho aqui uma placa conversora de energia e que regula também a energia. Uma pessoa deve sempre ligar todos os aparelhos do um drone a uma placa para conseguir regular a energia. Podíamos ligar diretamente uma bateria 3S com o conector ligar, ele funcionava igual eu uso este sistema porque agora não tenho aqui nenhum conector e sempre consigo ficar com a energia sempre controlada para qualquer tipo de aparelho este é de 5V, este é de 12 aqui ligar 12V ora, aqui assim no cantinho tem um botão se eu clicar no botão ele vai desligar vou pôr nesta posição o gimbo e ele quando ligar assume a posição como sendo esta posição inicial agora como estão a ver eu aqui abano e a câmara está sempre estável eu com o gimbo na mão não noto grande vibração dos motores é bastante aceitável Claro, se eu fizer isto aqui, ele passa-se, porque nesta posição o drone já caiu. Vou usar aqui o receptor do meu rádio. Agora estava a tentar mexer aqui o gimbo com o comando, só que está no modo PPM e eu esqueci-me. Pronto, como vêem. Oh eu estou a usar o acelerador, o canal 3, por isso não se preocupem eu estou a usar o canal 3 para mexer o gimbo. fiz o fio de propósito, para no acelerador vamos ó, oh. já para baixo já está aqui a tremer porque é os fios, como se tenho que dar o jeito aos fios pela primeira vez para oh. filmar a parte de cima, de... a parte de cima não, para filmar a parte de baixo do drone quero filmar a frente Quero filmar a parte de baixo. Oh. Muito bom mesmo, muito bom. No próximo vídeo vou falar sobre estes dois gimbos, fazer alguns testes. Por isso, até já.